Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais uma vez ao canal Fit Games, eu sou o Will e hoje eu trago para vocês o no nono episódio da série Gameplay de Last of Us 1, galera. E lembrando que essa série que a gente vem fazendo é justamente para a gente recapitular toda a história e já entrar no clima né, do jogo aí que está estará no no dia 19, Last of Us Parte 2. Então, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, se você curtiu o vídeo, né, não esqueça também de dar o like ali e deixar nos comentários o que, que vocês estão achando da gameplay, tá bom? A gente acabou, na realidade, de fugir de alguns infectado no último episódio, junto com o Sam e com o Henry, com o Henry e sem muitas delongas vamos para a gameplay, vamos lá! Como você está, carinha? Essa foi por pouco, hein? É. Não foi na assim, não né? Tem coisa nas zona Sim. Essa música, cara, dá até uma depressão. A gente. A missão é a gente encontrar os vagalumes, né? Então.. A gente saiu praticamente em um bairro. Ei, olha só isso! <risos> o que eu disse, hein? A torre um jeito de chegar lá. E você, como é que você está? Negócios como sempre, né? Quando eu tava com o Henry, matei uns infectados sozinha. Você ficaria orgulhoso. É. É muito bem o tipo de orgulho que o cara que As pessoas querem ter mais. Bom, a gente tem. Duas alternativas aqui. E pela rua. O aqui, mas vamos ver o que tem aqui dentro da casa. Eu tinha 5 anos quando o Cordyceps atacou. A memória é vaga, mas. Eu lembro que morava em um bairro igual a esse. Do que você lembra? Ah. Churrascos. Meus pais faziam churrascos enormes e convidavam um monte de gente. Eu lembro mais do cheiro do que de outras coisas. Hum. estranho. é. O olfato, a lembrança do olfato é, é legal Nessa essa casa aqui, vamos entrar aqui A trilha, da a trilha sonora desse jogo é muito da hora Então mais coisas aqui em cima Eu quase não uso essas cortinas de fumaça Mas é super bom levar não tem nada, vamos ver os outros quartos, puxamos o no chão. outra noite outro tiroteio, Eu podia pescar ou piscar os das janelas fiquei a noite inteira com toda a família em um quarto duvido que alguém consegui dormir, é uma questão de tempo antes que os saqueadores tentem invadir nossa casa, precisamos sair daqui, aqui numa vela nos abandonou ele trocou mais uma missão por parte da nossa comida. Ele perguntou se não queríamos nos juntar a ele em seu esconderijo, disse que é seguro e mais importante escondido. Pode, pode ser defendido facilmente. Foi o que ele disse. Ele disse que o único motivo para ele confiar em mim é porque tenho filhos. Entendo, não acho que podemos ficar aqui mais. Ele parece ser um cara confiável, sugerir a todos amanhã que aceitemos a oferta dele. Caio. Foi muito boa, né? É. é não, foi muito boa. Achei que tinha visto alguma coisa e vi mesmo. Tinha um negocinho aqui. Ah, cachorros. Não chegue perto deles. Não são como os da zona. São selvagens. Aqui tem um alguma coisa para nos Não Vou ver se eu acho mais alguma coisa aqui dentro. De engrenagens. Aí eu tento fazer o. Ó, tá vendo? Achei. Nossa, que é tesoura. Aqui okay, mais engrenagem, só que eram tudo né? Mesmo fim dos tempos, cara, você está. À noite, quando estiver fora, cuide seu irmão. Ele precisa de você para proteção agora. Não ficarei longe por poucos dias para procurar comida família Se por algum motivo eu não estiver voltada depois de uma semana, pegue seu irmão e vá para a zona da quarentena de Pittsburgh. Não abra a porta para ninguém, só para mim. Economize bala. Se precisar sair, fique abaixado em você rápido. Use o, seu, o seu tamanho como vantagem. Te vejo em breve. Obrigado, que Nada aqui. Nada aqui, nada Vou lá montar as melhorias na arma e a gente sai pelo fundo da casa. A gente vai ali, então a casa está fechada, não tem mais nada. Geralmente eu só melhoro as armas capacidade do carregador. Isso aqui é o quarto. Perforador de colete. Tá. E o arco. velocidade de carregamento. Alcance 30. Velocidade de carregamento. Tá. Velocidade de saque. Deixa eu ver se tem outra coisa. Cara, será que eu deixo alguma arma para trás? Não me recordo se a gente vai pegar la ainda 20 velocidade 20? Gostou de recarregar meio Beleza Não sei se eu deixei alguma arma para trás, mas... Mais um bilhete. Uma porta aberta. Foi tudo que precisou. Onde um, não esqueceu de fechar uma porta e uma horda daqueles muitos invadiuam o em equipamento. No eles e ele, lá ele, ele escrevemos um aviso do lado de fora. A Susan e algumas crianças estão comigo. Até onde sei. Somos os únicos sobre, sobreviventes. Precisei segurar a Susan para não voltar para lá. Voltar para outro corpo. Isso é perigoso demais. Para perder os filhos. Eu não faço, não faço ideia do que dizer para ela, ah, eu cada membro do meu ser quer desistir, seria tão fácil render se a este mundo, mas não posso fazer, tenho muita fé na humanidade, eu vi que ainda somos capazes de fazer o bem, mas preciso continuar forte por ela, Top cofre combinação necessária. Vamos ver se está aqui em cima. Baixa de fósseis a combinação aqui. Examinar oito, dois, um, três meio. Vamos descer. Vamos ver se temos alguma coisa aqui. Opa, quem guarda a flecha na esquiva? que eu Vou voltar a pegar essas munições aqui. Vou lá. A gente tem mais engrenagem. Ei, Sam. Vamos ver se consigo aumentar a capacidade dela. Agora é vou de trabalhar. Capacidade falta 30, só que é o quarto. Podem ser de tiro, pois. Beleza. Vai Beleza. Bom, a gente pode seguir. Eu acho que tem alguma coisa aqui. Bom, não vou voltar mais lá. Eita! Que é louco. Você viu de onde? Em algum lugar na rua. Tudo bem. Fiquem aqui. Não! Antes de começar, preciso que vocês o mantenham ocupado. Vou sair e. ver se encontro uma posição para atirar. Ok. Ei. Cuidado. deixar ele. Caramba, o cara acertou. Ah, vamos Vou ter que recarregar toda a minha energia aqui, porque senão nem mentira de nada o cara vai. Bê, dali, cara, ainda não vê beleza. quando isso aqui um Coisa. caramba, meu desgraçado, se esconda fica né? ah. bastante ah. então, Bom, com velho. Esse cara tá me irritando. Pior que, pior que eu não vou conseguir. De novo, acertou, filho. Instagram. chega mais perto. O que susto. <legalidade> isso? Tá bem ali. Ó. Não consigo, não consigo tirar daqui. não acerta alguma coisa que tá protegendo ele Eu sempre matei ele indo para lá né Vou ter que usar todo meu caramba meu cara chato Gastando todo o meu suprimento o jogo inteiro. Outro seguirinho vai bem. O cara não morreu? Tô entrando na tua cabeça. Beleza. Agora não posso mais tomar dano. Se eu tomar dano, eu tô ferrado. Ver se tem alguma coisa aqui. Caras! Ah, caraca! Que burro foi? <risos> Achei que tava com a Shotgun e a shot ganha, carrega que é um negócio bizarro o jeito de carregar nesse jogo, né? Você carrega o cara no, no botão de tiro. przeszedł Na cabeça naquele prédio queimado, tá tentando se esconder de novo. Comigo agora. nossa senhora não tem ninguém na arma ai que bizarro por isso que eu não consegui atirar de mim eu sempre passei essa, essa fase aqui descendo né, mas é a forma certa mesmo cruzar mais um, depois eu vou ter que Estou conseguindo acabar com tudo com tudo nessa nessa fase. Caramba, perdi tudo, tudo quanto é suplemento nessa, nessa fase aqui, tá louco não Tem hora que a gente acha bastante gote Aqui não tem nada botar por aqui. Vou botar de cima aí. Agora, cadê as piadinhas? Hum? Cadê as piadinhas, querido? Hum? Só headshot. Deixa a cabecinha aparecendo, deixa. Nossa. Nossa, meu, de novo? Não tem nenhuma... Parece hein? droga. Nossa, merda! Ah, isso foi intenso. Tá tudo bem, Sam. Sim, tudo bem. Obrigada, Joel. Acho que já foram todos. Ah, tá, conseguimos. Temos que sair. Tudo bem. Sam! Harry! Você tá bem? É, é, tô bem. Tem certeza? Diz que tô bem. Vamos, vamos! Vamos! E agora? E agora? Você tá bem? Ainda estou aqui. Alguém ferido? Ah, não, tudo bem. Acho que está na hora de sair desse lugar. Vamos! Vamos <risos> lá. <Vou embora. risos> Calha a boca. Seríssimo. Era o aniversário do Tommy. Tudo o que ele queria era alugar uma Harley e viajar pelo país. Ah, cara. Eu morreria feliz se pudesse dar uma volta no quarteirão com uma dessas. Como foi? Foi bom, foi muito bom. Bom? D dá pra acreditar nesse cara? Vamos, cara, conte os detalhes, descreva. Quer saber? Vocês merecem um pouco de privacidade. Não, não, não, L L essa não é só uma moto normal, sacou? Você sobe nessa malvada e sente o motor. Não tem nada igual. Ah, é? Como você sabe? Eu vi ela nos meus sonhos. <risos> <risos> ah, tá. <risos> Acho que ninguém do nosso grupo vai aparecer. A pior parte de tudo, explicar para o Sam. Hum. Bom, com certeza esses dois ficaram amigos. O que você está fazendo? Estocando toda a comida que encontramos hoje. Certo. E como estamos com os pêssegos em lata? O Henry mudou você? Não? Por que o Henry me mandaria? Pra garantir que eu não faça nenhuma cagada. Acho que não saímos muito bem lá atrás. Especialmente você. Tá tudo bem? É... Tudo bem. Tá. Bom... Boa noite. Como é que você nunca tem medo? Quem diz que eu não tenho? Do que você tem medo? Ah, vamos ver. Escorpiões são muito assustadores. Escorpião. Ah, de ficar sozinha. Tenho medo de ficar sozinha. E você? Dessas coisas aí fora. E se as pessoas ainda estiverem dentro delas? E se elas estiverem presas, sem controle do seu próprio corpo? Tenho medo que isso aconteça comigo. Bom, agora nós somos uma equipe. Vamos nos ajudar e depois? Eles podem parecer pessoas, mas a pessoa não está mais lá dentro. Henry disse que eles seguiram em frente. Que estão com suas famílias. Tipo, no céu. Você acha que é verdade? À, às vezes sim, às vezes não. Tipo, eu gostaria de acreditar. Mas não acredita. Acho que não. É. Nem eu. Ah! Esse papo sério... Quase me fez esquecer. Pronto. Se ele não souber que existe, não pode levá-lo. Certo. Tô conseguindo... Mega sorte. Vejo você amanhã, o oh, mal agradecido e meu Agora que foi mordida. U uh, que cheiro bom. Bom dia. Cadê o Sam? Deixei ele dormir até tarde. Ah. Ah, se quiser que ele se junte a nós, pode acordá-lo. Tá. Sim. Sam? Ih, mano, já era. É. Sam! Que isso? Ah! Ah! Ah! Ah! Ele tá se transformando! Ah! Ah! Ah! Esse é meu irmão, porra! Esse Dani! Nossa, velho! Merda! Ellie! Ellie, você tá bem? Aham. Uh -huh. Ai, meu Deus! Sam? Oh, não. Sam? Henry! Oh. Fiquei. Henry! Henry, o que você fez? Vou tirar Sam, essa arma de Sam, você, tá bem? Sam. Oh, ok, ok, calma. É só culpa. Não é culpa de ninguém, Henry. É só culpa. Putz, te esgrida. Harry, não! Oh, meu Deus! Nossa. Padrão. Só esse jogo é para os fortes, cara. Outono. De Jackson City, certo? Deve ser só alguns quilômetros. Tá pronto para ver seu irmão? Estou pronto para chegar. Tá nervoso? Galera, eu, ficando por aqui. O episódio já tá com 40 minutos aí também para não ficar muito longo. E a gente dividir certinho aqui as pautas, os capítulos do episódio. Agradeço mais uma vez a companhia de vocês. Lembrando, se é a sua primeira vez aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Se o vídeo for legal, dê o um joinha também. Beleza? Em breve a gente volta com o um décimo episódio. Então, fique com Deus. Fui. Valeu.